Pois é, eu tenho andado a fazer mais pesquisa pelo lado asiático. Eu sou um apaixonado também pelas empresas asiáticas, já não é segredo para ninguém. Tenho já agora o grupo gratuito no Facebook, este, este grupo aqui, okay? de ações asiáticas. É um grupo gratuito, se ainda não estás lá... Eu vou deixar o link aqui em baixo para tu subscreveres, okay? para, te, para te colocares lá no grupo onde várias pessoas estão a partilhar informações sobre empresas asiáticas de forma gratuita e de forma livre e é mesmo muito interessante ver as opiniões, as ideias, as teses de investimento de vários investidores diferentes, com backgrounds diferentes e que todos contribuem para um bem comum que é compreendermos melhor as ações asiáticas. E então, como sabes, eu tenho este grande gosto por um, as empresas asiáticas, acho mesmo que o grande crescimento em termos globais, em termos capitais, em termos societais está na Ásia, sobretudo está na Ásia, e então hoje quero trazer aqui um livro muito especial que li recentemente e que acho que ajuda mesmo para quem tem interesse em ações asiáticas, ajuda a compreender um bocadinho melhor aqui o, o mundo do investimento na, na Ásia, okay? não só na China, mas na Ásia enquanto continente. E qual é esse livro? Então é este Value Investing in Asia, okay? um guia definitivo para investir na Ásia de, de duas pessoas que são mais conhecidas no, nos mercados asiáticos do que aqui no lado ocidental, mas são Stanley Chang e Xiong Hong, Eu espero ter pronunciado direito o nome deles, mas sem dúvida que foi um, um, um livro fantástico que que consegui apanhar o tamanho em saldo, como sempre tal e qual como quando é para comprar ações. Eu também estou sempre à procura de pechinchas na nas livrarias online e às vezes nós conseguimos aqui descontos 40, 50, às vezes 60% sobre os livros, o que é muito bom e foi o caso deste. E o que é que este livro uh, aborda nestes uh, nove capítulos que, que ele nos oferece aqui? Em primeiro lugar, a, a forma de investir na Ásia, quais são os tipos de investimentos que têm resultado até hoje, quais são as principais diferenças para os investimentos aqui do lado ocidental, mais na Europa, Estados Unidos, etc., porque há aqui algumas particularidades que precisamos ter em atenção e esse livro uh, aborda muito bem esta, estes detalhes, estes pequenos detalhes que às vezes fazem toda a diferença no, no investimento. E uma, para mim, já aqui, uma da, das componentes mais essenciais de compreender uh, estas diferenças é que, em termos de estrutura, acionista, em termos de, de, das pessoas que estão a investir na empresa, nós vemos que do lado da Ásia nós temos as famílias fundadoras com percentagens muito consideráveis da, da empresa, ok? Mesmo às vezes, ao fim de duas, três, quatro décadas, continuam a ter grandes percentagens nas empresas, o que difere ligeiramente do, da realidade em, em muitos casos aqui no Ocidente, onde... Muitas vezes, principalmente nas grandes, grandes empresas, a família fundadora já não tem de todo a maior parte ou a maior fatia da, da empresa. E isso na Ásia acontece e isso é, é interessante, até porque, já sabe a minha opinião, os, os fundadores ou a família fundadora ter uma porcentagem considerável na empresa, para mim, é ter os interesses alinhados com os pequenos acionistas. Nem sempre é o caso, claro, mas na maior parte do, do tempo, é isso que acontece porque a família fundadora está interessada em perdurar o negócio para o longo prazo e, por vezes, o, os fundos de investimento que, que estão nestas empresas, não é? e que compram um pouco de tudo e mais uma coisa, e têm milhares e milhares de empresas, eles não estão à procura se o negócio está a render para o longo prazo ou não. Estão à procura de ganhar uh, ali alguma coisa no curto prazo. E, e claro, também tem, há outras, outras nuances na, nesta questão da, da composição acionista, mas isso fica para outra altura, ok? E o livro aborda aqui também o porquê de investir na Ásia, porque que estes mercados são interessantes. Tem muitos exemplos, mesmo muitos exemplos, de, de empresas asiáticas e adorei isso porque consegui aprender aqui fiquei a conhecer algumas empresas que de outra forma, se calhar, demoraria muito mais tempo a, a, a perceber-me sequer que elas existem e, e, claro, fala aqui muito do processo de investigação e do processo de análise das empresas asiáticas e de investigação que nós devemos fazer em termos de ações. E aí, sinceramente, o processo é muito semelhante a... a ao resto, ao resto que já sabemos, tanto no Ocidente como no Oriente o processo é semelhante. Já, também já tenho vindo a partilhar no canal vários vídeos de, que mostram que, como é que podemos analisar empresas, não, não tem nada que saber, é só ir ver esses vídeos, ok? E, e tanto na Ásia como uh, na Europa o, os processos são realmente semelhantes. Há, há aqui particularidades que nós temos de ter sempre em consideração, e por muito excelente que seja um negócio, nunca devemos pagar demais por ele, ok? Devemos sempre de assegurar a margem de segurança e investir com o máximo de margem de segurança possível para também evitarmos potenciais erros de análise. E é isso que também é falado aqui no livro. E por fim, para concluir, tenho aqui algumas entrevistas interessantes a alguns super investidores na Ásia, que um deles em particular é considerado o Warren Buffett da, da Ásia, que okay? é muito interessante, pessoas com performances absolutamente extraordinárias ao longo de 3, 4 décadas a, a, a esmagar completamente os índices, ok? Atenção, não é esmagar os índices num ano ou dois, porque isso é o que mais se vê agora, não é? Principalmente numa era do YouTube, nós vemos que as pessoas de repente têm uma rentabilidade fantástica num ano, e, e vem a ensinar como é que se faz essas rentabilidades ao longo de décadas. Mas atenção, uma coisa é ter um ano, dois, três, outra coisa é ter duas décadas, três décadas, quatro décadas em que realmente esmagas o índice completamente e tens performance de 15% ao ano, alguns 20% ao ano durante décadas e isso é, é absolutamente extraordinário, ok? Mas então era isso que te queria apresentar, uma ideia para um livro que podes considerar talvez numa próxima feira do livro, que venha a ver ou até online se quiseres ir já comprar e é este livro mesmo então, Value Investing in Asia, por isso Investir em Valor na Ásia, dos Stanley Cheng e Xiong Ong que, que têm também já agora é um podcast e têm também um... um parte de um blog onde também vão providenciando algumas, algumas ideias de investimento, algumas formas de que devemos investir e é interessante, e também contribuíram para a Monthly Full de Singapura, que é a Monthly Full é, é algo conceituada, é uma revista conceituada e uma plataforma conceituada de, de artigos de investimento, e por isso também eles têm um nome algo sonante nos mercados uh, acionistas, ok? Está aqui feito o resumo pelo Investing Inésia, vou deixar os links aqui embaixo e por hoje é tudo, vemos-nos no próximo episódio de Alcâmbio Criativas. Tchau, tchau.